Bem-vindos aventureiros! Vamos continuar aqui a nossa aventura em Skyrim. A gente tinha acabado de chegar aqui com o Halof, então a gente acabou de conversar com a irmã dele. E a gente agora tem que fazer uma nova missão. Eu tenho que ir lá em White Run para poder avisar sobre o dragão, certo? Só que é o primeiro. Vamos fazer aquelas missões básicas que tem aqui, e ela falou o seguinte, e aqui é, ela deu a, a chave da casa dela para gente, né? Aqui, localização atual, mapa local, favor, Sven, tem que achar a casa dela para eu poder entrar eu lembro que o cara vai ensinar a gente a, a fazer o smiting. E não tá na casa de ninguém não. Aqui, aqui tem uma missão. Lembra? A primeira missão que eles dão sobre ruínas e tudo mais. eu só fazer uma coisa, gente, que eu tenho que aprender aquela magia. magia Lembra, prender essa também né gente? Ok. Não, não. Deixa eu colocar a clarividência evidência aqui. Como uma favorita. aí ajuda muito né gente. Isso aqui é uma característica de.. De raça. Ventures, no theatrics, no thief chasing. Well what are you going to do Treto. Eu instalei o um mod, gente, de músicas. Tranquilo, vai. Vamos ver como é que eu faço. Tá ah, Vamos ver com ele aqui. O que, que aconteceu? Algumas coisas não estão traduzidas, vocês estão percebendo, né gente? É, uma, é aquela é missão que eu falei, sobre a garra Ok, onde que está isso? Vamos, vamos pôr essa, essa missão pra gente fazer irá essa aqui. Ok. Vou ver esse mapa. Então, aqui. Vamos lá, né? Eu lembro que tem uma aranha bizarra. Ah, vem cá, meu, eu vender as coisas aqui pra você. Show Ok. okay. Vamos lá, Para quero vender, aqui, duas espadas, esses spear, isso não é nosso né gente. Aqui, armadura, isso isso, a foice que a gente não vai usar não precisa né ok ok isso aqui pode vender o livro do draconato eu não vou vender não que eu quero ler ele ainda ó oh, o nível ok pronto vendemos tudo Vou eu acho que eu se tem umas Tem não as armas interessantes. É, tudo igual, né? Lava de ferro. Ah, que é uma, uma arma nova aqui, gente, ó. Essa aqui não tinha no jogo original, não. É tipo uma katana espada samurai, né, sei lá. Uma coisa do tipo. Machado. Isso aqui também é uma, é uma nova legal. Vambora gente, vamos parar de enrolar. Tem muita coisa aqui ó. Aqui tem muita coisa. Coisa nova acho que não tem nenhuma nova. Tipo aqui. Ruvas de ferro. Nada, vambora. Till next time. É queria dormir, cara, antes de ir. Eu queria fazer a missão no escuro. Depois a gente acha a casa da mulher. Acho que a casa dela é por aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos subir de nível. Vou colocar mais aqui na saúde, gente, por enquanto. Então, vamos colocar mais no sneak aqui, ó. Ainda pode. Próximo é só no nível 40 de, de Sneak. Ok, bora. Vamos ver aqui. É Ladê? Pode. Ah, vamos aqui nesse sleep giant hein? pronto. Eu dorme lá então. Melhor é do que ficar nessa mulher, hein? ficar procurando a casa da mulher. Bora aqui. E aí, gente, o que, que vocês acharam da última gameplay? Legal, né, cara? Pô, eu curti demais. Curti demais mesmo. Esse bacana aqui tem uma missão também, deixa eu falar. eu vi você falar com o Sven? Não. Qual que é o seu problema? <risos> ele ele é apaixonado <risos> com a mulher. Sim. Uma mulher inteligente woman como ela não for cair por I hope. <risos> você espera, não parece. Você não parece ter tanta certeza disso. Talvez <risos> Camilla precisa de um pouco de ajuda ver Sven o que ele é. Você lhe dar essa letra e dizer que é de Sven? acho que eu tenho Olha. Vou falar com o Sven. Porque eu não, vou, eu não vou fazer sacanagem não, ai Já pode ser babaca, mas com essa canagem também não, ué. Deixa eu ver se eu look look Ah tá. Matar o bandido. Sempre assim. Ok. Não filho, eu quero. Eu quero dormir. Drink for the thirsty, food. Não tem, aqui não tem cama. Until não, next time. Meu, Vou fazer o seguinte, eu posso dormir aqui, posso não, ah, é Delphine, a gente vai encontrar é agora é? Ok, a guerra só vai piorar, a treta vai começar, Delphine, pro seu lado também Ai, mas eu, cadê a cama, onde que é a minha cama, eu esqueci gente, tem muito o tempo quando os Jogos cai não tem segundo andar aqui, não. Gente do céu. Como que pode? Filho, eu já paguei pela cama. Sacanagem. Esse aqui que é o Sven, não é? Vamos cá, vamos bebedar ele. Vaçoeiro. Oh the Elf playing a treachery as if i would write dribble how about we play a bit of a turnabout não, cara, puta merda, cara é cuzão demais ah, eu vou dedar também, cara não, vou dedar vou ver aqui ah, que um ele vai falar do no Bardos, em solitude. Se você vai lá, fala com o Ele é o Headmaster. Okay. Right, okay. Okay. Vamos ver se dá. Ah, sacanagem. Uh -huh. Eu vou ter que fazer um negócio. Né? Eu vou ter que sair do trem e entrar de novo. Porque eu paguei pela cama e não consigo usar. Sacanagem. Oh, velho, não acredito nisso, cara. Pelo amor de Deus. Delfine, minha filha. Ops, você, você tem que loucura? pagar de novo? Pois é, Delfine. Mas a cama não é minha. Olha pra você ver. Ah, não, gente. Vamos Ah, deve ser em outro lugar, né? Se eu orei seca. Não é esse. Eu podia, pelo menos, avisar, né, Delfine, qual é a minha cama, né? Poxa vida. Vamos dormir 6 mais 9, 15... 17. às tá 6 horas da manhã, mais ou menos. a Gente, dorme, ó. Pss, racha fora. Ó. Vamos colocar aqui. Não, Deixa eu ver se está configurando assim. Vai desconfigurou o danado. Sacanagem, né? Ah, tá certo. Vamos configurar aqui o outro. Claro que ele vem assim. Boa. As músicas é massa demais, né, cara? Eu acho muito da hora, velho. Tá, ah, meu filho. Não quero falar com ninguém. Quero ir fazer a minha missão. Aqui, pra Engraçado, eu instalei o mod de músicas novas, só que não tá aparecendo não, gente, as músicas novas. Ou oh, tá? É o bicho ali, ó. O bichão ali, ó. demais flash esqueci de comprar boa muito legal cara as texturas do chão estão muito legais também aqui tem uns bandidos, cara. Eu não lembro disso. Tem ali, ó. Fica um ali na árvore, ó. Olha ah, lá, lá. Bacana lá. Tá pensando a pontezinha. Vou pegar mais perto. eu só tô vendo aquele lá gente eu não tô vendo outro não eu lembro que ficava um aqui na árvore ó o outro eu não tô vendo opa opa, opa. viu falei que ficava dois cabeça oito Eu não tem jeito de tentando dar a volta. Olha. Vem cá, aparece. Nossa, consegui errar. Eu não quero matar ele ali, ele vai cair lá embaixo. E tomou. É, é, é fechada no zóio isso, quase calou na imagem hum, o trem ficou armado que bosta <risos> Vamos lá gente, arco longo a gente já tem isso aqui a gente não tem vou colocar né vai a Lembro que tem mais aqui dentro. Eu acho que tem isso Aqui só tem um baú de... Ouro. Bolsinha de moeda. Não tem mais ninguém, não. E que sobe. Ah. sai é caindo na escada, velho, que massa Clássico esse homem gente Nossa senhora. Esse é clássico, cara Deixa eu ver aqui, quanto de peso Eu tô com pouco peso Vou pegar Eu vendo lá para embaixo. Adoro fazer essas coisas. Adeus. Tchau, Zé. É. Aí aí. Tchau. Bora. E aqui que eu não... eu tomar é um baú. Do que é a tocha. Não. Ó, vamos lá explorar aquelas ruínas. Fazer essa missão. Pô, é Vou pôr aqui a deles. Salvadinha. Cara. É muito. Tá bom o pau tá cheio de cara aqui, que eu, eu girei pia e nem água. Tá veado. Então, é uns cara aqui, velho, tem certeza. Escolado um pertinho aqui. Eu não quero ficar morto. Vai lá. Ai do céu, olha o cara aqui, Ai, o outro me viu? Ai Jesus! Papai! Eita do céu! Até tremi aqui, cara, na moral. Vem ela, meu pai do céu. Ai! pegar as coisas logo aqui para gente poder continuar. Ah, meu pai. Aqui a arma aqui, ó. Minha nova. Olha ah lá o cara. E você. Não vou ficar fazendo graça aqui, não. Porque eu não tenho flecha para isso, não. Pega aqui as coisas rapidinho. De Tomou uma, uma, né? Tomou outra. Bom. Não errei. Nossa. Uai. Fez até a câmera diferente que eu tinha acertado o danado. Então, no braço, bora pegar as flechas. Ah, vou pôr luz nessa. Óbvio, Era gente. aqui eu quero tirar dos favoritos. Acho que aqui. Deixa eu pegar a vista aqui, gente. Tá. levando nevando muito. Não dá pra ver nada. Bora. Aqui vai ter uns caras na fogueira aqui. Vamos que vamos. Cara. Dá muito prazer jogar Skyrim, na moral. O jogo é bom demais, cara. É absurdo. Não tem condição desse jogo não. Todo dia eu tava pensando, cara, que, que galera tanto joga Skyrim? Tá explicado, cara. O jogo é, é imortal. Ai Jesus. Sai daí. Nu, mas passou perto, hein, gente? Não, tem que matar o outro. O outro já tá quase morrendo. Vem cá. Ah, tá de sacanagem com tá a minha cara. Caralho, velho. É muito gostoso de desportividade, na moral. no olho, gente. que o morre nem sabe o que aconteceu. O doido achar um arco novo. Lockpick. Maçã. Espada única. Flecha. Gromel. Bora. Não lembro se tinha isso nessas invertei o o rato vai ter que as, um, que as múmia causando Bora. ah que ela tem aranha aqui cara o cara que roubou o negócio ele vai estar tá preso na teia da aranha Lembro disso Aqui. Opa, bem que eu lembro que tem uns treinos. Espera as armadilhas. Ó. Ó, na manhãzinha. Cara, eu escutei um. Um barulhinho, velho. No fundo assim, tipo um sussurro Vocês estão ouvindo, cara? Estou ouvindo tipo um sussurro Na moral, cara, escutei um sussurro Vamos lá Ah, eu acho que é esse bacana aqui que está fazendo barulho, velho aí, cara, não um morre. Ah, aqui tem um um dos primeiros puzzles do jogo. Vou pegar essa poção aqui para a gente fazer. Seguinte. É cobra baleia cobra baleia ah, tem que dividir ah, aqui né obviamente vai ah, vai vai vai vai vai é cobra vai tá ali no chão viagem ah. absurdo demais pelo amor de deus Aqui as paradas tem esse baú nada, nada, só o tendo era uma arma, ora deus rato. Ele só subindo aqui olha. Cadê? Vai Subi de nível Nem vi Pera aí gente Agora eu não posso subir Furtividade então, vamos ver ela, ela... Que isso? Ah tá É um Tipo speed. Cortar é legal, eu gosto muito dessa aqui. Vou ver aqui. Novato. Ah, sim, isso aqui facilita. Vou ver se eu posso... o 30. Tá, eu não vou subir nenhum nível agora do ponto, porque eu vou pôr uma em cada nível depois que eu subir lá. E o foda é o seguinte, cara. naquela aranha lá, a gente passa muito aperto, cara. bola de fogo. Ó. Bacana tá aqui, o cara que roubou a parada. Eu queria um uma arco e mais forte, cara. Aqui tá muito ruim. O oh, doido, nossa, eu, fora você tem um veneno. Vamos esperar com um tempo para matar eu, eu, eu, eu. ela na meia, na manha. fica. Pô, queria ficar. escondido. Isso. Ele dá mais dano. Nossa, mas forte bem na hora, cara. Isso. Tá vendo? Senão eu vou ficar 200 anos para matar ela se eu for. matar na. aberta. Toma. E aí eu subi minha furtividade também, né? Toma! Ela, Aracna! Nossa senhora, é Burro demais! Pelo amor de Deus, cara! Como é que erra? Desse jeito, cara! Pelo amor de Deus! Feio do zói. Get it away Opa! Tem um botãozinho ali. Vamos ver a flechada. Vamos dar. Ixi, tá até que mandando bom. Ô oh, danada, fica pa parada. Toma achada quietinha. Toma. Tô muito bem feito, cara. Na moral. Faz com essa falazada aí, meu filho. or anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. Cadê, meu filho? Devolve. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Bom. Sweet breath of RK. Thank you. It's coming loose. I can feel it. Por que eu deveria pegar alguém lá? Filha puta, cara! Filha da puta! O ah, cara vai se prolongar Ah, é? Oxo, maldito. Diário de Armel! Como é que ele escreve, gente? Qualquer coisa eu edito aqui, para não ficar demorando eu ler, tá? Vou ver. Finalmente a garra de ouro está em minhas mãos e com ela o poder dos antigos heróis nórdicos. Aquele idiota do Lucan não tinha ideia do que o objeto de decoração favorito de sua loja era uma chave dos túmulos das cataratas fúnebres. Agora eu só preciso ir até o um saguão de histórias e abrir a porta. A lenda diz que ali... É um teste que os nórdicos colocaram para manter os impulsos fora, mas quando você tiver a garra de ouro a solução estará em suas mãos. Legal, embora. Agora começa os caras aqui. Olha ah lá. Você já até vê, a cor de é diferente, cara, do, do cenário. Viu? Eu consigo errar. Cara deitado. Fica quietinho, Toma. <risos> cara. Querendo ou não, dá, um, dá até o um medinho. é muito massa. Eu sei disso. Vai vasculhando corpo por corpo não, gente. Ali, olha o outro ali, ó. Cuidado. O outro acordou. Papai. Corre, para Corre, papai. Nós estamos com uma roda Esperto. Tem que ter uma armadilha por aqui. bem no chão. aqui ó. Tá vendo? Parede com finco ali. Opa parece que tem uma mágica. Uma arma... Não, não. Para tá o cara deitado ali, ó. Tão tá vendo? Matar ele logo. Cadê o dantos dois? Toma na cabeça, o coco achado de guerra. Aqui embaixo, olha lá. Vamos. com ele. Ah, tá sacanagem, assim Esconde né? um pouco, vamos esconder. Porque tem dois, três. Cacete. Pré. Vamos lá. pegar o mais fraquinho. Meu poder, amanhã, amanhã, vamos matar ele. Toma, toma. Pronto, gente. Agora dá para a gente me de Lá que a gente vai conseguir o. Subindo o, o, o, o. Aqui ó. Primeiro a, a saúde, né gente? Porque não Movimento abafado. barra da armadura. Isso aqui: furtivos 6 vezes o dano. Ah, uma faca, né? Com a arma de uma mão. As ah, flechinhas, ótimo. Deixa eu ver. Esse aqui é, é melhor. É melhor. É só que eu tenho que colocar ali aqui nos itens favoritos. Agora põe aqui o número 2. pegar aqui. Esqueci hum. que esse aqui é viu? Vamos lá, gente. Vai matar. Salvar né? Vai que morre. Ui, gente, apertei o botão de.. Pular. Vai ter mais. Né, desses esses bichinhos. Tem aqui. Parece que não tem uma armadilha aqui, ué mesmo, ou não? Tá vendo? Essa madeira aqui, o oh, cara meu, aqui, pegando aqui, ó, pronto. Não quero que ninguém me encosta a mão. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro, Fizando fogo. Toma. Era pra ter feito o contrário, né? Dado um tiro nele, andado. E aí eu desossava ele. Cara, tão, tão... Ah, tá, eu instalei um mod, cara, que o grito deles fica mais aterrorizante, velho. por isso que eu tô ficando assim meio assustado com... com o grito desses bichos, cara. Não sei se vocês perceberam. Uh, meu pai do céu. uma Tá doido pra pegar aquele... Aquele flash cara Da missão lá De Depois eu já vou direto fazer a missão Do Arentos lá Pra Ser da Dark Brotherhood Arentos Aventino Foda que é lá em Windhelm cara. Lá embaixo, mas eu vou, eu vou eu alongar uma daquelas carruagens lá e boa hum. É, sabe? Eu lembro Fica parado. Oh shit. Tem um botão sem querer, gente. Ah, chido. aí. Deixa eu Pesado demais, não vale quase nada. o dinheiro. E. É. Vou pegar tudo, tá? Let's move. Vamos que vamos, meu povo. O que tem aqui mesmo, cara? Eu sei que tem uma. Ah, tá. Eu tava viajando, cara. Naquele começo lá, eu achei que era essa parte aqui. Tinha essa parte aqui mas Não, eu tô viajando, não tem nada a ver vou olhar aqui por cima do aí é uma nova magia lá vou soltar ela para vocês verem como é. Essa que é aí sabia que tinha mulher ela ouviu Como vamos aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver como é que é essa magia. Vou achar ela aqui, tá, gente? Embaixo? A vida ah, Que massa doido Poxa vida Quero ser mago Que massa vai pegar isso aqui do céu. Eu peguei a garra, cara. Ah, meu pai. Nossa senhora. Na moral, gente, eu gelei agora achando que eu não tinha pego esse negócio, cara. Puta merda. Bora, bora, bora. Deixa eu um pouquinho. Acho que é aqui que a gente aprende o primeiro shout do... Ou não, tô falando besteira. Toma. Rapaz. Vem. Ui. Ui. Ui, vou morrer. Calma. Pai! Que doido, Pega longe demais! Caramba! Ah, Gente, eu achei que eu ia falecer! Achei que eu ia falecer! Chegando no fim, não lembro, cara. Quanto mais falta. Opa, vou ter um barulho. Ah, tá. Aqui vai estar tá cheio. Vou tentar matar ele pra... Ah. Vem cá. Toma. Vou dar um tiro nesse bacana aqui. Por aqui. Muito recente, não foi bom. Tira ali, porra! Ah, por bichão, hein! Por bichão, gente. sei que aqui tem mais. Eu vou chegar aqui vai aparecer. Cadê esses ah. Aqui tem mais um negócio pra gente pôr fogo. Com medo eu. devagar. Vamos pra cá... O que tem aqui mesmo? Aqui que é a continuação? É... Nossa. É aqui... Tem que examinar a Golden Claw agora... Vamos olhar lá aqui... Opa, eu subi de nível de novo, esqueci... Agora... Não, vamos subir mais saúde, cara. Nível 35 ainda, gente. É, armas de uma mão. Aumentar o dano. Ah, não, arquearia, cara. Arquearia, esqueci disso. viajando. Dá pra subir mais um nível. Próximo nível subo aqui de novo. É... Bom, borboleta coruja. Ah, agora tem aquele cara forte aqui. Eu lembro disso. É o um shout mesmo que aprende aqui, pô. Não tô falando besteira, não. Morcego. Eu vou matar ele na manhã, né, gente? Óbvio. Cara. Vai me desossar. Esse shout aqui, ah tá, é o do primeiro. Ai meu Deus, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Nossa eu gelei, cara. Achei que ele ia me ver. Sai, sai, maldito. Não vê aqui, não. Deixa eu quieto. Vou te matar na manha. Não vai nem ver o que tá te matando. supremo Ele fica preso ali cara não consegue nem vir aqui porque eles não pulam um tiro nele Vamos. ai meu pai ai meu pai ai meu pai entendeu dava oh, um baú aqui sem querer achei olha você vê esses baús que eu não tinha visto não. Esses baús eu não tinha visto não. Pega tudo. O nadão tá ali, ó. Que é bom. Sem stress, Sem luta. espada antiga. Vamos pegar. Pedra do dragão. que serve essa pedra do dragão mesmo, cara? Não lembro, não. Ah, eu vou falar com aquele cara lá em White Run, eu acho, né? Olha, que massa, gente. Marco novo, cara. Normal. Lindíssimo! Caraca, que massa! Vou pegar tudo. Vamos colocar ele como favorito de uma vez. Arco, sai fora. Cadê? Ele? Cadê o arco? aqui. Ok, nos favoritos. Número 2. Muito legal, né, gente? Na moral. Bora! Agora a gente já pode terminar esse vídeo, né, gente? Deu legal já. Bem legal. Muito legal. É verdade. Aqui nós vamos cair lá no comecinho e já racha fora. Já faz um flash travel e termina Aqui... Ah, tá A gente vai sair do lado de fora De um outro lugar Ó oh, bom demais relembrando as coisas, cara Tô lembrando aqui Pois eu tiro Pois. eu é. Vamos pra lá É... Oden primeiro, vamos aqui entregar. Terminar essa missão. Viver o Trader. Depois a gente finaliza. O cara tá dormindo? Vamos ver quantas horas? Sete na noite. Cadê ah, o Batman? He'll e excited! Hey. What are you talking about? What's in também. wanted me "Thank you for telling me the truth. Could you talk to as I'm sure he'll want to thank you for standing up for him." falar com ele. Não, não, vou sacanear não. Cadê o cara, velho? Não ah, tá aqui. Oh, huh? Good. Ah, bom, a Gente, eu quero ensinar uma mãe para vocês aqui. É uma mobelinha, mas vocês vão adorar. Ai que bosta. Olha. Vou tentar colocar na cabeça dele. Olha, olha isso, velho. Ah, não, cara, ele mexeu. Eu queria roubar as coisas só pra vocês verem, ó. Fica quieto deixa um pouquinho, não sei. Ó, ó. Eita. Pronto, tá aí, né? Ó. Viu? E não vê nada aí, ó. A ah, que bosta, gente. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Beleza, gente. Obrigado por vocês assistirem até aqui. Obrigado por estarem acompanhando essa gameplay. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.